Meu nome é Jairlan e eu tenho 9 anos, 10 anos. Eu nasci em direto pra cá. Nós chegamos aqui é, no dia 7 de março de 93. Só era mata, capoeirão. a famílias. A gente morava em fazenda dos outros, vendendo dia. Com essa luta toda a gente. Acabou sofrendo é, cinco despejos aqui. Alguns deles muito violentos, espancamentos, muita coisa. Disseram, você da onde? Eu digo, rapaz, tudo ali do sameado. Bota ele em cima do carro aqui para levar ele para UNA, preso. Eu digo, ô excelência. Quando veio para aqui, a gente passou uma dificuldade danada. A gente chegou a comer aqui até o edifeto para poder sobreviver. É uma sambambaia que tem. A gente fizemos um mutirão e... Fazendo em assim, de casa em casa, fazia a minha, fazia tudo e e outra assim. muita gente que precisava nesse estado. Aqui mesmo tem muita gente que eu mesmo, graças a Deus, sou feliz. Pode cantar? Pode cantar. um. Mas você é música de arrocha? Hey. você vê pra viver não é pra... É o melhor assentamento, né? O assinamento do Brasil inteiro, é, com a agroecologia, né? Um assentamento que tem muita história para contar, né? A gente gostava de queimar. A gente para andar mais rápido, a gente batia uma bicida. Por falta de, de conhecimento, alguma coisa, nós trabalhamos com essa agricultura né, convencional. Mas nós temos mais de, de 12 anos, acredito que sejam 12 anos, que nós sentemos e discutimos que a partir daquele momento nós ia trabalhar com, a, com outra visão. Aqui a gente não pode mais queimar, aqui a gente não pode matar uma formiga. A gente é, começa a trabalhar em um sistema que a gente convive com a natureza e, e, e a agricultura. A agricultura convencional ela é tipo droga. Quando você vencer na droga, é difícil. É melhor nós produzirmos menos, mas que nós favorecemos o meio ambiente e mantém a nossa saúde. O cacau, cacau cresce, bota fruto. O cacau aí ó. quebra, seca, e agora é se trocar por dinheiro, né? <risos> não é o paraíso, não, mas. É melhor de que tá em fazenda dos outros trabalhando, naturalmente tem a liberdade. Lá em casa é tinha um o gato, e o gato minhau, o cachorro aval, o piruguru-gugu, o galo-corocó e é a galinha-có, e o bichão-piu. Lá em casa tinha o cabode, e o cabode, cabode o gato minhau, o cachorro aval, o piruguru-gugu, o gato-corocó a galinha-có, e o bichão-piu, e o bichão-piu. Só essa música. Debaixo de uma lona preta, existe um ser angustiado, com fome de vencer, com sede de frio, os suor esconde o uma longa caminhada, precisamos lutar de cabeça erguida, de mãos dadas e com os pés no chão. Nossa maior arma e ferramenta é a cooperação. Reforma... Agora não vai merendar ali na, na cozinha. Reforma agrária é uma luta de todos. Quando muitos não se mexem, não. E os que lutam são poucos. Reforma agrária uma luta de todos. reforma. Esse espaço aqui. É, onde está destinado a ser construído a faculdade, né? E que quem sabe eu fizesse também o é, meu superior aqui, filho de, de assentado fazendo engenharia florestal dentro do próprio assentamento, seria maravilhoso, né? Desde quando é pro acabamento aqui já tinha esse projeto dessa escola, né? A questão do abraçado, beijar, de falar eu te amo. Que? que é um é. colégio, vai ter reunião, estuda, faz dever, é, faz desenho. Que o movimento na época achava que não bastava só ocupar a terra, mas também tinha que ter uma escola de qualidade para que filhos assentados assentados pudessem estudar e nem só os assentados, mas como o povo da região. Né? Foi outra discussão muito madura com muito tempo. Nós ganhando essa área aqui, nós vamos ter oportunidade daqui de seus filhos saírem daqui, doutores daqui de dentro. Que a gente na ocasião duvidava, esse homem está matando a gente de fome. Ainda vem com umas conversas fiadas e isso eu não acredito nunca. Pois reforma é uma luta de todos, a bandeira. Nós temos seis cursos técnicos. Agroecologia, meio ambiente, informática, azotecnia, agroindústria e agroextrativista. Tem aqui o um exemplo de Capixaba que chegou aqui na fabrica, que hoje já está custando o segundo ano de agroecologia. Sofri bastante, era o sem terra, não sei o quê, mas foi disponibilizado a melhor casa desse assentamento para que fosse uma escola. Eu tive o prazer de iniciar a minha jornada como estudante aqui no assentamento. Uma grande luta para que venha esse colégio, que venha várias outras coisas. E assim, sem terra, ele achava que nós não tínhamos capacidade de ter essa escola, né? Sou funcionário da, da, da escola também sou, e também faço parte da direção da escola, né? E nem só eu, mas outros assentados também faz parte dessa direção da escola. fora de moda, criança fora da escola. O assentamento aqui é uma, uma gota d'água no oceano, mas nós estamos com perspectivas boas e estamos chamando a juventude e construindo a sociedade sem preconceito, onde a gente possa realmente buscar outra perspectiva Pra soletrar a liberdade, liberdade na cartilha do ABC, mas eu quero ver para soletrar a liberdade em toda a cidade na cartilha do ABC, diz para soletrar a liberdade com dignidade na cartilha do ABC. Sociedade